Sobra. mas quando tenho prazo, horas irão minutos e quando tô feliz, minutos irão horas, tempo passa rápido e me deixa apavorado, tempo aqui demora, até parece que me enrola, tempo me prende quando tô perto do meu chefe, acelera na hora de dar tchau e embora, muito tempo é tempo pouco tempo é passar tempo, tempo onde nos prendemos, tempo onde nem cabemos, tempo que até eu viro refém da rotina, Fujo duas da manhã fazendo faxina e rima, vizinho reclama, não sabe que eu quero da vida, tá sem tempo, sem dinheiro, tempo Cronometrado. Ele nunca fala, já eu vivo atrasado. Mas fico bolado, até mesmo alterado. Se disser que meu tempo do jeito adequado, meu tempo é totalmente alternado. Não acho que os dias precisam ser igualados. Tem tempo que eu tô chateado, tem tempo que eu Quanto tempo faz, um ano ou um mês, eu já nem lembro mais Quanto tempo fiz, quanto tempo faz Tempo pro trabalho, pra desviar desses otários Pra ser um vencedor independente do salário Tem pra vadiagem, pra ouvir o sabotagem Pra ser alguém no meio dessa cidade meu tempo parado, gasto, fazendo viagens Vou além das paisagens, descobri, criei mais Mentiras, idades, teorias e sanidades Me sinto mais completo, me sinto só Só em dinheiro que temos mais valioso é o sentimento e o um momento Vivo agora para não ficar só de lamento Pisa no acelerador, ainda dá tempo Vivo agora para não ficar só de lamento Pisa no acelerador Quanto tempo faz